Quiero agradecerle, mandarle un gran, gran saludo, un fuerte abrazo a mi querido amigo, colega periodista Carlos Alberto Almeida, más conocido por todos como Beto Almeida. Él es eh, corresponsal de Telesur allá en Brasilia, además es eh, parte del canal Ciudad Libre que funciona en la capital del Brasil. Querido Beto, realmente una alegría poder volver a verte, esta vez así, a través de la tecnología. Un abrazo virtual muy afectuoso para ti, nuestro respeto y reconocimiento de siempre para ti. Eh, la idea era hoy compartir un ratito con... Contigo Y nos cuentes un poco cómo se está preparando todo para que ese primer domingo de octubre estén votando brasileños y brasileñas para elegir a su futuro presidente. Eh, ¿Cómo estás Beto? Un fuerte abrazo, saudades, como dicen ustedes. ¿eh? Un abrazo. Muy buenos días, Gringo. Un saludo a tu audiencia. Una enorme alegría de reencontrarte aquí por televisión. Y creo que el tema que nos trae otra vez para estarmos juntos analizando destinos de América Latina, especialmente de Brasil, es muy importante. Los preparativos para la elección de 2 de octubre son preparativos que marchan de manera muy tensa, con muchas amenazas, porque el gobierno Bolsonaro amenaza claramente no acatar, no respetar el resultado de las urnas, porque considera que las urnas deberían pasar por una... Espécie de auditaje que Bolsonaro, de maneira própria, particular e personal, acredita que não eh, existam hoje dentro do sistema eleitoral brasileiro. E chegou ao ponto de convocar todos os embaixadores acreditados em Brasília para atacar o sistema eleitoral brasileiro, uma coisa inédita, completamente estrutural, mas aí se eh, provoca uma outra discussão do campo democrático, da consciência democrática nacional, porque há que enfrentar esse reto buscando uma unidade de toda a sociedade civil e por isso há muita tensão. Não é simples quando um presidente que tem um corte completamente fascista, como é o caso de Bolsonaro, ameaça Claramente, incluso o dia 7 de setembro, que é o dia da patria, de que as massas vão sair da calle e não vão não voltar, vão sair da calle e não vão verão mais. Isso o digo em tom muito ameaçador. Por sua parte, o eh, candidato que disputa o de liderazgo das de encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva. Que está bastante bem posicionado por as diferentes encuestas. Ou seja, não somente por um ou outro instituto. Em todas as encuestas há um vantagem, mas Lula ha declarado com muita cautela que não se deve querer dar a batalha por já ganada. que todavía levar a uma votação eh, em primeira volta, porque se há segunda volta. Falta muito pouco para Lula, segundo a maioria delas, encuesta, para que Lula alcançara uma vitória na primeira volta. Isso eh, desarmaria uma série de provocações, de instabilidades que Bolsonaro lhe gostaria a ser em la segunda volta, talvez. Ou seja, aproveitar la eh, extensão, la expansão do processo eleitoral para ser eh, instabilizações ou provocações coisa que ele vai como fez isso antes como ameaçou sempre a serlo então assim que vamos liderar o liderazgo claro é de Lula bastante à frente os outros candidatos seguem marra atrás e Bolsonaro em segundo plano, pero com essa tensão com essas ameaças esse é o clima de Brasil hoje meu meu me caro gringo Beto, la pregunta es, ¿cómo se define la elección en Brasil? Para ganar en primera vuelta, ¿qué tendría que lograr el candidato? El candidato debería tener la, la mayoría de los votos, mayoría simples, incluso superando la suma de todos los otros candidatos. O sea, eh, 50% más uno y claramente superando la suma de, de todos los que están concorriendo. Eh, Lula estaria com 47%, segundo a maioria delas encuestas. Às vezes eleva-se, às vezes baixa. Eh, As projeções para a segunda volta são claramente favoráveis a Lula. Qualquer que seja o eh, candidato que passe pela segunda volta, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, seja Simone Tebet do MDB que há uma aposta dos de, de grandes meios de comunicação, dos grandes eh, empresários de agronegócio, de apoiar a Simone Tebet, porque imaginam que uma segunda volta poderia favorecer a emergência de Simone Tebet. Incluso apostam contra Bolsonaro. A TV Globo vai ter a renovação de sua concessão marcada para o dia. 5 de outubro. Então, eh, nesse momento, eh, Bolsonaro ampliou enormemente, 75%, la, as verbas publicitárias para a TV Globo. Uma tentativa de buscar cambiar a linha editorial da TV Globo, que foi muito decisiva em 2018, apoiando o Bolsonaro. Mas agora já não tanto. Agora bom, a TV Globo uma espécie de chantage, fazendo crítica a Bolsonaro e, ao mesmo tempo, funcionando como um verdadeiro partido político. pero como tem Bolsonaro nas mãos, a caneta, o bolígrafo, para decidir sobre a renovação do registro o dia 5 de outubro, a eleição é 2 de outubro, há uma tensão, uma expectativa também bastante tensa nisso aí. a possibilidade de Lula vencer em la primeira volta não está excluída. por isso também Bolsonaro eh, se espera que haja alguma coisa extra eleitoral, extraordinária que possa tumultuar, que é de sua linha, seu feitio, para levar a, a eleição para a segunda volta Correcto, Beto. En el caso de una eventual segunda vuelta electoral, allí ya se gana con un voto, está claro, pero eh, recuerda al periodista Paulo Enrique Amorim cuando se refería a la, a la empresa encuestadora que depende de alguna manera de la folla de Sao Paulo, el periódico más grande del Brasil, decía Data Datafolla, es como se llama, y él decía Data Falla, ¿no?, refiriéndose justamente a la poca asertividad que tenían con sus encuestas. Pero es Datafolia, no es cierto, que le está dando en este minuto una ventaja de más de 18 puntos a Lula respecto de Bolsonaro sin llegar a ese 50%, pero en una eventual segunda vuelta electoral esa misma Datafolia, esta encuestadora tan poderosa allá en Brasil, tan influyente, le dice al pueblo que Lula en una segunda vuelta ganaría 55 a 35 de Bolsonaro. E inclusive dice que hasta Ciro Gómez le ganaría a Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, cosa poco probable, por cierto. ¿Qué estás leyendo tú de una eventual segunda vuelta si es que esta Obviamente, llega a realizarse con estos antecedentes que tú narras del de poco espíritu democrático que corona al señor actual presidente del Brasil, al señor Jair Bolsonaro. Es claro que la conciencia democrática brasileña tiene mucha reserva a los institutos de encuestas, sobre todo relacionada a Datafolha o Datafalla, eh, que decía mi grande amigo, saudoso amigo Paulo Henrique Amorim porque a data falha falha cometido enormes erros no passado, com o claro intuito de influir em um determinado resultado eleitoral, e que foi, inclusive, muito favorável no passado, contra Dilma Rousseff, eh, apoiando a Aécio Neves, em 2014, e depois, apoiando a Bolsonaro eh, com sua maneira de fazer as encuestas, Mas a projeção para a segunda volta, não é muito distinta, porque Lula tem uma tática hoje de buscar agregar apoios, incluso do campo conservador. Por isso o vice-presidente Geraldo Alckmin, um nome que foi governador de São Paulo e foi adversário de Lula na corrida presidencial de 2006 e tinha uma política de neoliberalismo completo, total de privatização, de submissão ao mercado financista e tudo isso. Perou Lula, buscando, observando muito bem, a polarização violenta que ocorreu em esse país depois que veio Bolsonaro, que está estimulando o armamentismo do pueblo está claramente ameaçando com medidas que podem ser consideradas violentas. Eh, Lula buscou ampliar sua base de apoio, a buscar apoio dos setores do empresariado, e ele empresariado juntamente com a Universidade de São Paulo alargado na carta democrática, ao povo brasileiro em um favor do Estado de Direito. Mas quando se lê a carta, é claro que há uma defesa da democracia, do Estado de Direito, pero há muito do tom que lhe convém aos empresários e a aos banqueiros. Entonces, eso es un tema que va a ser complicado para después Lula eh, a lograr las condiciones en caso de victoria para hacer eh, implementar sus programas sociales que tiene mucho más protagonismo del Estado. Por ejemplo, una, un fortalecimiento de los BRICS, la presencia de Brasil en los BRICS en el Mercosur, en la UNASUR, volver a reconstruir. Um assunto, retornar Brasil para o CELAC, porque praticamente Bolsonaro isso todo um trabalho de, de apartar Brasil, não em relação aos BRICS, porque mesmo Bolsonaro tem consciência de sua absoluta dependência, ou a dependência de Brasil em relação à China e incluso a Rússia também, a quem Bolsonaro ha visitado pouco antes da deflagração do conflito armado em Ucrânia então essa projeção para a segunda volta eh, significa também que Lula vai ter eh, em caso de vitória uma eh, uma condição mais complicada porque tu viviste aqui e, e observou como Lula mesmo teve que fazer uma série de concessões porque tinha não tinha maioria no parlamento e agora está buscando estimular que o PT lance candidatos para ter uma maioria parlamentar que lhe dê condições de governar, porque o centro central, como se chama cá, que é verdadeiramente um mm. conjunto de interesses que comandam o parlamento e que fazem aberrações constitucionais, sabem a maneira de chantagear, de violar os presupuestos pressupostos constitucionais e, incluso governar com uma espécie de pressuposto secreto, o que é uma aberração, uma aberração que não, não se havia visto antes. Então, Lula vai ter que enfrentar isso caso não logre uma maioria parlamentar. Então, não é somente buscar uma aliança com setores conservadores para garantir uma governabilidade, mas também ter condições de governar porque o golpe... Digamos, pode ser um golpe em andamento para que se deflagre também, impedindo a Lula de governar, como se logrou a ser com Dilma. Mas, claro, evidentemente, Lula é bastante diferente de Dilma Rousseff, Lula tem uma capacidade de convocatória popular, de enraizamento em las massas, e isso preocupa muito a os setores neoliberais que querem tumultuar a volta de Lula ao Palácio de Alvorada. Beto Almeida, periodista, estamos compartiendo con él justamente a tres meses de la realización de las elecciones en Brasil. El domingo 2 de octubre será justamente la justa electoral allá y estaremos obviamente haciendo el seguimiento respectivo. Quiero mostrarte, Beto, y compartir con nuestra audiencia el titular que publica hoy la Folla de Sao Paulo. Nosotros lo hemos visto en la versión digital, ¿no es cierto? Supongo que en la versión impresa también estará el contenido parecido. Refiere una declaración de Bolsonaro que dice que. Él cree, no es cierto, que podría ser ir preso en caso de dejar la presidencia, ¿no? Eh, es es, una, es casi una advertencia velada, ¿no? Nos, nos suena eso, decir eh, es decir quién está dispuesto a ir preso, esa es la pregunta. Eh, parece que Bolsonaro eh, intuye, no es cierto, y dice si salgo de acá, si dejo de ser presidente, iré directamente a la cárcel. Ergo eh, no eh, voy a dejar de la presidencia porque no quiero ir preso. Eh, es una nota que firma Mónica Bergamo, ¿no es cierto?, en la folla de Sao Paulo. Eh, eso por un lado. Y el segundo tema, eh, Beto, para ir redondeando un poco la entrevista, eh, Bolsonaro en la anterior elección, ¿verdad?, no participó en ningún debate. No estuvo Lula, obviamente estaba preso con toda esa causa que inventaron en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, pero en esa oportunidad Jair Bolsonaro, que corrió casi solo, ¿no es cierto?, fue muy frágil el candidato del PT, no obstante que dio batalla. Digo, nunca fue a un debate, su pretexto de que fue acuchillado, un apuñalamiento, no sé qué, Él hizo una campaña solamente a través de redes, nunca se confrontó en un debate de ideas, en un intercambio de ideas con los otros candidatos. ¿Se va a repetir esa misma fórmula? Dos preguntas entonces, Beto. La primera, una reflexión sobre este título, sobre esta advertencia, para mi gusto, que lanza Bolsonaro. Y segundo, ¿va a participar en debates, va a ser una campaña distinta a la que lo llevó en la anterior oportunidad a la presidencia al señor Bolsonaro? gringo, ese título de Folha de São Paulo é uma espécie de confissão sincera de Bolsonaro, provavelmente involuntária, porque ele sabe todas as irregularidades que há cometido, os atos ilícitos, a violação da Constituição. Ele sabe que se funcionara a justiça em Brasil, ele momento não está funcionando, porque temos uma espécie de golpe de andamento desde 2016. Ele golpe não cessou, o golpe cia com Bolsonaro. Comete atos absolutamente ilegais e não é investigado, nem por o Supremo, nem por la Câmara, nem por Senado, nem por la Procuradoria-General, que pone todos os pedidos de investigações na gaveta. Então, se Bolsonaro tem uma consciência de que há cometido uma série de atos que involuntariamente confessa, é uma coisa completamente la rebelía del el trazo personal de Bolsonaro, porque no es un hombre que se caracteriza por la sinceridad. Y ahí, en ese título, está siendo un tanto sincero. Pero, al mismo tiempo, sirve de una especie de seña una convocatoria a, sus, uh, a su tropa bolsonarista, no solamente militar, pero también la tropa civil, que está muy armada, de que no se puede hacer pasivos, no se puede dejar rolar y que hay que tomar alguna medida para impedir que su líder, el mito como se llama, pueda ir a la cárcel. Él ya se ha referido muchas veces al caso de lo que pasó en Bolivia, donde la mandataria fue, está en la prisión después de haber comandado golpe de Estado. Entonces Bolsonaro está haciendo una especie de de analogia com o que há passado também em Bolívia e outros países. No caso da segunda volta, da campanha, tu mencionaste bem o tema do acolhimento, não? Nunca, jamais se há comprovado que aquilo realmente ocorreu. Ou seja, foi uma cuchilhada totalmente teatral, sem sangue, sem sangue. E Bolsonaro, quando ingressou ao hospital, confessou a uma pessoa que era sua amiga e depois deixou de ser amiga que agora não necessito mais fazer campanha porque já ganamos a eleição. É o momento que ingressou ao hospital depois da cuchillada. Então, aquilo que nunca apareceu em la remera, na camiseta, uma gota de sangue, jamais e todos os filmes, as películas que se isso mostravam que os agentes de segurança de uma certa maneira conduziam o agressor para que chegara cerca de Bolsonaro. Em câmera lenta se vê totalmente isso. Não atuaram para impedir, ao contrário, atuaram para conduzi-lo de uma maneira muito desfrascada para cerca de Bolsonaro e dar a suposta cotidiana sem sangue, muito teatral. O que passou na época? Bolsonaro, com isso, não foi a nenhum debate. E nesse momento não tem essa possibilidade de não ir a debate, porque eh, não está em liderança, o liderança das encuestas, da campanha eleitoral de Lula, que quer o debate, que está promovendo o debate, que está convocando o debate. Será obrigado, então, se Bolsonaro a comparecer, do que será uma situação muito difícil, porque debater com a inteligência política popular, a argúcia de Lula da Silva, não é fácil para um homem com a dificuldade de oratória, de razonamento e a falta de perspicácia política que tem Bolsonaro. Então, o eh, debate será francamente favorável à democracia, ao povo brasileiro, mas também uma cancha para Lula dominar a pelota com sua oratória de nordestino inteligente y progresista que tiene un discurso para unir, además de Brasil y pueblo brasileño, toda América Latina y un proceso de cambio, porque la victoria de Lula es un viento fresco, democrático, de unidad, de integración para toda América Latina. Quiero agradecerte muchísimo, realmente ha sido muy interesante escucharte, como siempre uno no deja de aprender cuando escucha tus reflexiones, tus lecturas de lo que está pasando en la realidad. Eh, aprovecharía simplemente para que en un par de minutitos nos puedas decir cómo está la situación en Brasil hoy. Escuchamos muchas noticias de Argentina, de lo mal que la está pasando Alberto Fernández con esta suerte de complot que están montando justamente las corporaciones allá para no dejarlo gobernar. Hay una apuesta por un nuevo ministro de Economía que estará asumiendo mañana, el señor Sergio Massa. Eh, ¿Qué está pasando en Brasil? No se escucha mucho. Hubo un momento de inflación, eh, la situación económica. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo estás leyendo? Un poco de cara también a lo que eventualmente Lula reciba a partir del 1 de enero del año que viene, que sería cuando asumiría la presidencia en caso de ser electo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos da en este momento Brasil en términos de situación económica? Con mucho dolor, gringo. Te tengo que decir que acá la página de todos los diarios tiene la noticia del hambre. O hambre volviu, volviu com força. É muito triste, muito doloroso, de ver gente, incluso, buscando huesos para ser sopa. e não se fala mais de carne. Y isso é um país que é um dos maiores produtores de alimento e proteína do mundo. Esta contradição é um discurso para Lula e é também um revés tremendo para a política de Bolsonaro, porque foi Bolsonaro quien destruyó las políticas sociales de Lula, que habían llevado e incluso sacado Brasil del mapa del, ambra, del hambre de la ONU. Entonces, ese es el tema. Y además del hambre, una violencia muy grande, eh, desempleo masivo, una cosa que es un descompasso, una contradicción tremenda que no se justifica, porque en ese país no hay razón nenhuma para a existência de um único pobre. Acá é riquezas impressionantes, mas ele país é rapinado. O petróleo hoje, para a saúde, já não é, em sua maioria, já não é mais brasileiro. O nióbio é rapinado a 27 dólares de quilo eh, que sai do porto de Sepetive e quando chega a la bolsa de valores de Londres, está custando... 685 dólares, una rapina total. Eso podría llevar a Brasil a ser una de las grandes potencias, todas esas riquezas que tiene del mundo. Pero para eso hay que conquistar, reconquistar la soberanía sobre la propia riqueza nacional. De eso se trata, de eso estamos discutindo en estas elecciones. Por el caso contrario, la política neoliberal ya dio su mensaje, la, el, la vuelta del hambre, dolorosamente. Querido Beto, te mando un gran abrazo, un fraternal abrazo hasta Brasilia. Ha sido un placer charlar contigo. Nos va a encantar poder tener contactos periódicos para que nos vayan narrando un poco cómo se va desarrollando toda esta etapa preelectoral. Obviamente, tu mirada nos parece imprescindible para poder entender lo que está pasando hoy y lo que eventualmente pueda llegar a pasar allá en ese maravilloso país, nuestro vecino, nuestro vecino más importante y socio comercial más importante como es el Brasil. Eh, viaja hasta Brasilia, nuestro abrazo, querido Beto. Muita saudade. Muita graça, muita graça, um saludo a tua audiência, um abraço fraterno a ti, gringo, e estaré siempre sempre la ordem para ser esse puente comunicativo para a integração dos pueblos que são hermanos. somos hermanos. Obrigado. Absolutamente. Muchísimas gracias. El periodista Carlos Alberto Almeida. Beto Almeida es eh, corresponsal de Telesur allá en Brasilia, pero además él eh, participa en el canal Ciudad Libre en Brasilia y es eh, director del programa Latitud Brasil. Un placer, un lujo que nos hemos dado en esta mañana.